Eu e a Tati, quando a gente foi fazer o argumento da série e o projeto de uma forma geral, a gente partiu de um caminho inverso, que eu acho ele inteligente em situações como a nossa. É, não adianta você escrever um roteiro que tem 10 locações, 15 atores, é, precisa de uma câmera que voa, que desce da água, se você não tem estrutura para isso você vai engavetar o seu projeto e você vai ficar anos esperando uma forma de viabilizar. Esses projetos tem que existir, sim. tem que ser direcionados para a lei, uh, para a pessoa que vai entrar com patrocínio com você. Porém, a gente não tinha esse tempo. Então, a gente partiu do seguinte. O que a gente tem? Uma casa. A gente consegue uma equipe bacana e reduzida, com importância grande, que era da gente rodar simultaneamente com duas câmeras. Em algumas sequências, rodamos até com três para que a gente não tivesse um problema que é muito sério no audiovisual no Brasil, que é áudio. Que a gente não precisasse cortar de uma câmera para outra, para ficar aquela diferença. Eu trabalho com teatro, especificamente com teatro, há 18 anos já. E ela parou de atuar para abrir a Mané Produções. E há quatro anos de Mané, ela vive falando quanto ela sentia falta de atuar. E se eu posso te dizer que alguma coisa me convenceu, foi quando ela disse Preciso voltar a atuar e eu preciso da sua ajuda. Eu sou apaixonada pelo Oswaldo Montenegro. Eu tenho tatuado uma música do Oswaldo Montenegro, que é Bando Lynch, no meu braço. Eu amo tudo que ele faz, eu já fiz workshop com ele. E eu estava assistindo uma série dele no Canal Brasil, chamada Sonhos e Segredos, que é uma série fantástica. E aí eu falei com a Gabi, eu falei, Gabi, você já viu essa série? Eu e, eu e a Gabriela, a gente tem uma sintonia artística muito forte. E eu falei, você viu isso? Ela, cara, é fantástico, ela assiste Perfume da Memória. Eu ainda não tinha visto esse filme do Oswaldo, que é Perfume da Memória. Que são duas atrizes que sustentam um filme por mais de uma hora. E eu falei, bom, se elas conseguem... Olha a minha prepotência, né? Se elas conseguem sustentar um filme, eu consigo sustentar uma websérie. Ela foi pra minha casa e, assim, em uma hora, duas horas, a gente escreveu o argumento dos oito episódios da série. Ah, eu fui pra casa e comecei a escrever os roteiros. E mostrando pra ela, a gente ficou nesse processo, até a gente dar o start a iniciar com as produtoras, com a Manéica 88, dirigindo a produção da série. Na verdade eu fui obrigado, né? Não tive muita escolha. Mentira. Não, eu fiquei, eu fiquei feliz, assim, porque quando eu recebi o... Primeiro eu recebi um argumento, né? A Gabi mandou um... um... A Gabriela mandou um argumento e eu já fiquei, assim, instigado. Essa por... série apareceu pra mim num momento muito delicado muito especial, assim, da minha vida e da minha carreira. Eu tinha decidido, então, vir para minha solidão e me afastar de redes sociais, de contato com as pessoas e ficar um pouquinho isolado para tentar descobrir o que eu queria fazer. E teve um dia específico que eu acordei e falei... Caramba, deixa eu abrir o meu Face porque eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu quero abrir de novo meu Facebook. E aí, a primeira foto do meu feed era um post é, falando do teste para esconderijo. Na verdade, eu já conhecia essa história desde que ela era um pedacinho, ela seria um curta. Desde quando a Gabriela tinha um roteiro e tinha decidido que ia transformar isso em uma, uma série, uma websérie, ela me chamou para participar. E eu fiquei super honrada, assim, fiquei super feliz de, de poder estar num projeto tão bacana. E eu fiquei super feliz quando a Gabriela me disse que ela pensou no personagem para mim. Tô muito emocionada, assim, muitas coisas estão começando a acontecer por conta da série. Eu tô fazendo uma coisa que é muito verdadeira, assim, uma coisa que eu acredito muito, uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer e eu nem sabia que era isso. Foi um encontro muito especial. Quem me convidou para o projeto foi a Karen, cerca de um mês e meio, dois meses atrás, bobear. E para mim é uma experiência que eu tava precisando demais, assim, fez um curso nesse do ano de direção de fotografia e eu preciso colocar isso em prática. Foi um negócio muito louco, cara. Eu fui muito muito abençoado. O convite, na verdade, foi da Tatiana. Eu falei da minha vontade de dirigir. Ela só me colocou na, assim, na direção pra eu ver como a Gabi faz, sabe? Um final de semana que foi literalmente uma escola pra mim. Nossa, quando me chamaram a participar do projeto foi aquela coisa desafiador. Foi um... Pô, a gente tá precisando de produção. Eu fiquei surpresa quando me convidaram, porque eu trabalhei há mais ou menos um ano na produtora da Tatiana e da Karen. Elas me chamando, me fez, me trouxe essa coisa de que a gente realmente tem um amor além da profissão, sabe? É, o que eu senti foi, assim, é, de correr atrás, sabe? De buscar meus sonhos. E é isso que é, acho que é isso que representa eu, esse projeto, é o início de um no, novo ciclo, de uma nova jornada. Um sentimento, assim, de, de, de realização. Tá tá bagunçado? Quer que eu faça uma trança? A gente pode pular nas perguntas, depois eu venho ver essa. <risos> Nossa, agora eu vou falar uma coisa que talvez eu tome pedrada, mas eu vou falar. O esconderijo, ele é muito importante porque a gente está falando de uma minoria e que não se sente representada. É, a gente tem poucas produções de, de audiovisual, principalmente, e geralmente elas giram em torno do mesmo tema, que é um conflito em relação à orientação sexual, em relação ao momento que você se descobre e que você fica na dúvida sobre o que fazer. Isso é importante, mas na minha opinião falou-se muito sobre isso já. É necessário que o mundo veja como é, é o relacionamento, que é como qualquer um, os sentimentos eles são comuns a qualquer ser humano. E esconderijo, ele traz uma... Um... Um romance, um romance entre duas pessoas, não necessariamente duas mulheres, ele é um romance. Poderia perfeitamente ser um homem, uma mulher e outra mulher, um homem, um homem e outro homem e qualquer outro, outra configuração. Encontro, é conversa, é troca, é olhar, é sensação, é reação. Se trata de amor, se trata de relacionamento, ponto. Se entregam de corpo e alma. para ressaltar que o que mais importa na vida é o que você sente e não por quem você sente mas a gente não pode negligenciar que são das mulheres. Claro, a gente tem um monte de avanço e muita coisa já mudou, mas a mulher gay ainda é fetichizada demais, ainda é alvo de muito preconceito. Eu faço parte de uma minoria. Eu sou mulher, eu sou negra, e eu trabalho no mercado completamente machista e branco. E quando a gente fala de minoria, como uma série lésbica, a gente precisa dar a mão quem é a minoria e fazer as coisas acontecerem. Porque a gente comunica com pessoas que apenas querem ver uma história de amor, pessoas que querem simplesmente se entreter e pessoas que não tem com quem conversar, que estão ali como eu estive na minha adolescência, sem conseguir compreender quem eu era, o que, que aquilo significava, e eu não tinha com quem olhar e, e ter esse tipo de diálogo. Então eu buscava em filmes, eu buscava em séries, eu buscava em livros, em contos, a conversa, então eu acho importante pra quem precisa ser representado e pra quem precisa ver representação. E na internet, né, que tá ali acessível a, a maioria das pessoas, projetos independentes, cara, eu acho, eu acho muito importante. Tratar as pessoas é, homoafetivas de maneira igual, qualitária, porque eu acho que é isso que falta no mundo. É dizer oi. Eu sei que você existe, eu também existo, eu sei o que você sente, eu também sinto. Eu acho que a gente está num tempo que a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar que as pessoas são humanas, precisa falar que o, que o amor não é essa coisa utópica, que as pessoas são feitas de, de qualidades, mas também são feitas de falhas. Eu, quando terminei o roteiro, eu convidei um amigo meu, um homem é, heterossexual, para fazer a produção musical, o Leonardo Leão ele está sendo um monstro, ele está arrasando muito. E quando ele leu o texto, ele me ligou, e ele passou por uma situação de separação, de reencontro, e ele se emocionou, chorou lendo. Independente se eram duas mulheres, não interessa, ele se identificou. Então, no final das contas, o que importa para mim, o que me faz arrepiar, o que vai me fazer feliz nesse trabalho, não é se de repente a gente teve um probleminha técnico aqui, outro ali. Isso não é importante. Eu quero que arrepie as pessoas, que enche os olhos d'água, que haja identificação. É só isso que eu espero.